Irmãos, eu tive a oportunidade de ver o final do congresso dos jovens, dos adolescentes e fiquei estarrecido com uma extremada exaltação ao senhor Ailton, não só a ele como também a sua esposa. Os jovens praticamente esqueceram que deveriam agradecer ao senhor pela vida, pela, pelo congresso, e praticamente direcionado todo o agradecimento para o, o senhor Ailton e sua digníssima esposa. Vejam que geração está se formando, vejam que geração teremos no futuro de homens amantes de si mesmo, homens idolatrando, homens de carne e osso, era como se tivesse ali o Padre Cícero sendo alivelado pelos seus seguidores. Incrível a geração que está se formando, irmãos. Fui jovem, fui adolescente e na minha época de adolescente sempre se servia mais ao Deus Todo-Poderoso do de que a pastora. Apesar de pastores usados por Deus sempre utilizavam a tribuna para transmitir palavras aos jovens, e a nossa alegria era que aquelas palavras confortavam a nossa alma, nos renovavam, mas vindo da parte de Deus. Em nenhum momento se exaltou pastores pastores ou se exaltou qualquer outra pessoa, a não ser o próprio Deus. Eu fiquei muito triste porque em nenhum momento eu vi esses jovens adolescentes agradecerem a Deus, agradeceram sim, em várias vezes, de forma até repetida e velada, a figura do senhor Ailton, o senhor Ailton como um guru, como um ídolo, realmente causa espanto, causa medo, o futuro desses jovens, que... Certamente não vão ter suas bases fincadas, firmadas no Evangelho. Vão ter suas bases fincadas em uma numa situação nebulosa, que é a exaltação e é a figura desse homem, que hoje é um mito, que hoje é um guru, que hoje é um ídolo. Bom Giovanni... Não sei se você viu ah, o encerramento do, do Congresso dos Adolescentes. Eu fiquei observando o final só para ver qual seria, o, qual seria o comportamento dos adolescentes. E você pode observar que em nenhum momento todos que usaram a palavra no final, eles agradeceram a Deus ou louvaram a Deus pelo Congresso. Não vimos isso, vimos apenas a exaltação A figura do senhor Ailton, a figura da senhora, sua esposa, irmã Judite Foram velados é, agradecimentos, foram veladas venerações Eu estava vendo ali, naquele homem, o Padre Cício Eu estava vendo naquele homem ali qualquer outra coisa menos a figura de um pastor. E o engraçado irmão Giovanni é que ele adora essa, essa volúpia, essa, esse exa, exagero de agradecimento, essa exaltação, a idolatria, parece que massageia o ego dele, chega e ele se sente, chega e aquilo alimenta a alma dele, esse tipo de coisa. Fica bem é, patente que ele tira a glória de Deus para si Ele ali se considera um Deus Incrível a forma, o, o fascínio que ele tem pelo poder E a alegria que ele tem em ser exaltado dessa forma Incrível, eu fico assim olhando A alegria que ele chega demonstra no, no, no olhar, no sorriso chega uma coisa que é necessária para ele sobreviver está como se fosse uma cocaína para o drogado tá como se fosse uma droga que entorpece ele ao ponto dele perder a visão ele fica ali só recebendo aquela, aquele entorpecimento desse, dessa droga porque a adoração e a exaltação ao homem o senhor sabe que é coisa maligna né? é coisa maligna e ele está cada vez mais soberbo, cada vez mais um homem que serve, serve de, de, de ídolo para a igreja. Na verdade, ele não é mais um homem, ele é um ídolo. É como se fosse um mito. Incrível, irmão Giovanni, incrível. Irmão Giovanni, a minha preocupação, irmão Giovanni, é que, veja o futuro desses jovens o futuro da nossa igreja a nossa identificação espiritual a nossa, o nosso berço a nossa fé a gente ao longo do tempo vai perdendo a identificação exatamente por essas gerações que está vindo eu fui jovem, adolescente o senhor também então a gente tinha uma forma de enxergar a igreja e aquela veneração que nós tínhamos, aquela adoração, era apenas em relação ao Senhor, a Deus. Nós não tínhamos veneração por pastores, mesmo que eles fossem homens de Deus e santos, mas nós não tínhamos. E hoje nós vemos uma geração de jovens que estão sendo preparadas por essa gestão para dar seguimento a isso aí. Mas só que eles esquecem que Deus pode mudar tudo isso de uma hora para outra. A minha tristeza é essa, é saber que esses jovens não vão alcançar o que nós alcançamos. O verdadeiro evangelho, a verdadeira adoração ao Senhor. Infelizmente, vai ser uma geração que vai alimentar, vai alimentar a idolatria, a veneração ao homem.